Pessoal, voltamos hein? Voltamos aqui para terminar O que a gente iniciou no vídeo passado No vídeo anterior Falando aqui sobre a caixa de direção é, TRW Que equipa ali a, a, Os veículos da Fiat né É, é Palio, Siena é, Que mais? Palha de Venture Estrada, Doblô É, é uma, uma, uma linha Bem grande De carros de entrada da Fiat tá é, os diferentes aí são os pontos né o linha certo é, estilo também não é o caso aqui também né porque estilo já é uma outra configuração de direção que é elétrica certo um dia a gente vai estar tá falando novamente sobre ele mas temos vídeos aqui no canal falando sobre um pouco aí sobre os características da direção do estilo correto é, veja aí é, na nossa playlist porque você deve encontrar, se não estiver mais lá, comenta aqui embaixo também que a gente vai estar fazendo um novo vídeo, caso seja o seu, o seu caso e está precisando de informações sobre essa direção mas eu quero falar aqui e é, continuar falando sobre um, um, umas principais características é, que a gente gosta de abordar tanto para o cliente né, que nos procura aqui né para consumir um dos nossos produtos ou serviços certo e também tirar dúvidas dos colegas que porventura queiram se dirigir para um dia quem sabe se aplicar é, ou se especializar em fazer esse tipo de serviço tá ok vou virar a câmera aqui muito bem aí está tem uma cremaleira aqui perto aqui é uma haste né só que não é desse carro não uma até bonita olha só a cromagem dela preservada sem desgaste aqui de retentor ou sem desgaste na cremaleira, propriamente dito. né? Então é uma cremaleira que a gente vai preparar ela. Mesmo com todo esse aspecto de né, estado aqui de aparentemente nova, ainda deve ser preparada tá? para podermos fazer o devido reparo ali na caixa de direção. Esse aqui é uma haste ou cremaleira na uma caixa de direção é, DHB que equipa aí um Corsa, Corsa Novo frente montando né? Se preferir. Então é onde que é um tipo de cremalheira que frequentemente, apesar de a cromagem pode estar bonita, sem risco, sem perfuração, ou ferrugem, mas pode sofrer algum desgaste no local de trabalho do retentor, que geralmente é aqui e aqui. Perceba a marquinha aqui. Então quando isso acontece, não é muito visível, tá? Você sente pelo tato. Então é onde que tem que se fazer a recromagem Isso acontece demais em caixas DHB Mas a caixa que eu quero falar Se trata dessa caixa de direção Caixa TRW Tá certo? Como eu disse, aqui para os veículos a fit de entrada tá? Basicamente, principalmente palho Siena, estrada Tá certo? Dobrou também Dobrou tem uma diferença aqui No corpo do sem fim É mais grosso aqui embaixo Tá? o contato sem fim com a cremaleira, é, tem um pouco mais de robustez para promover uma segurança maior, por ser um carro mais pesado, um pouco, né o articulador também costuma ser maior, tá certo? a única diferença da dobrou para os demais que a gente citou aqui. Esse reparo de direção é o um reparo que é, tem alta durabilidade, tá? o reparo dessa caixa de direção. É um reparo que normalmente aqui com a gente, ele dura em torno de 5 a 7 anos. Você vai voltar a fazer novamente, talvez, o um reparo. Se essa caixa estiver em perfeitas condições, sem trinca, sem peno, certo? Então, com, é, é, com, é, digamos assim, com a preservação também. Deixa eu virar ela aqui. Com a preservação também da regulagem, porque frequentemente. A regulagem aqui, ó, tá? É um, uma pecinha que vem aqui dentro. Geralmente, olha só, geralmente é lá dentro, tá? Nessa peça aqui que estamos falando, ela sofre passa por desgaste. E quando isso acontece, temos que trocar, tá certo? Porque ela porque ela bate aqui dentro. Pode ser a razão, muitas vezes. Do barulho que você sente no seu carro Estrada vento advento Dão muito porque É um tipo de perfil de roda maior né? Em torno aí de 17 né? O tamanho dessas rodas Então é onde frequentemente Bate-se muito, bate demais É um problema cônico Desgaste aqui dentro internamente Junto com essa pecinha Isso aqui se chama garfo de apoio É onde que encosta ali E empurra a cremaleira para ficar em contato aqui com o sem fim, tá certo? São detalhes aqui da reparação que o reparador ele deve é, observar e estar atento e conhecendo, né, os principais defeitos desse mecanismo de direção. Então é isso aí. Esse reparo hoje ou a caixa de direção propriamente dita pronta a base de troca, a gente tem oferecido hoje aqui. Está na nossa oficina, direção hidráulica Lecar. É, Avenida do Comércio número 8, Rio de Janeiro. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tá certo? Estamos estamos oferecendo hoje a R$ 450. Reais. Essa caixa aqui, nesse estado que está aqui, pronta uso, pronto para uso. Essa que a gente vai aplicar numa estrada que está ali, tá? Ela está no cavalete. É um outro Siena que a gente acabou também de, de, de, de concluir o serviço dele, correto? E já está para sair, já liberar para o cliente. Mas a caixa na mão, a base de troca: 450 reais você consegue com a gente aqui, tá joia? Precisando, é só enviar aqui embaixo, coloca aqui embaixo nos comentários da sua necessidade, da sua precisão, correto? Que a gente, quem sabe, pode estar te enviando essa caixa aí, ok? É, não vou entrar mais em detalhe para não se alongar tanto mais o vídeo. Então é isso aí. E você, amigo reparador, ou que está tentando se tornar um reparador, embaixo aqui na descrição, certamente tem aí um link para você, se quiser, ver lá os nossos cursos. E aí, quem sabe, é, é, é, pode ser alguma coisa que seja útil para você. Certo? E por esse vídeo é isso. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço.